E aí pessoal, tudo bom? Nossa, eu tava pensando uma coisa aqui muito interessante e é sobre o ciclo do dinheiro O trajeto que ele percorre E aonde é ele sempre acaba Interessante eu vi que o dinheiro sempre acaba na mão do governo E por mais que ele rode, rode, rode Ainda é necessário que seja impresso mais dinheiro Fazendo subir a inflação eu tava aqui vendo alguns dados ó e com esses dados que eu vi é, eu cheguei à conclusão do quão importante é a gente se prevenir para o futuro a gente tem um investimento hoje e quanto antes a gente começar a investir mais garantido a gente fica quando for chegado a nossa hora ali de se aposentar sabe e pode até ser complicado para alguns né é, dispor de uma pequena quantia tendo em vista assim que o salário mínimo mil e duzentos reais é, ainda é pouco Não é suficiente para algumas famílias né? E veja só que Se você trabalhar 32 anos E todo mês você guarda 50 reais E coloca ali aplicado Investe alguma coisa que te garante Pelo menos 1% De juros ao mês E sem retirar esses 50 reais Daqui 32 anos Você vai ter um montante de 232 mil por causa desse juros composto né porque esse 1% rende em cima do montante total então você colocou 50 reais ele vai render 1% dos 50 reais mas no próximo mês que você colocar mais de 50 reais ele vai render 1% em cima dos 100 e depois 1% em cima de 150 e assim sucessivamente e como que eu cheguei é, nessa conclusão da importância de, de investir, de, de poupar para se prevenir né, no futuro? Estava aqui pensando sobre a relação de empregado, empregador, pagamento, tributação e parcela do governo. Aí me veio de pesquisar quanto que é o salário de um deputado. Então um deputado recebe 33 mil de salário... Recebe uma cota de mais 30 mil, recebe um, uma outra cota lá de cento e tantos mil. E além de tudo essa bolada que ele recebe, ele tem auxílio moradia, auxílio transporte, serviço de papelaria, serviço de saúde. Um deputado não precisa gastar com nada. E ele pode até vir em você ou na TV e falar... Ah, mas isso que eu recebo, eu preciso gastar com isso para pagar salário de assessor, de funcionário, não sei o quê. Mas você não tem prova nenhuma. E ainda assim é uma grande bolada. E então somando aqui é, deputado federal, estadual e senador, a gente já tem um gasto por mês de 100 milhões. Isso dá mais de 12 bilhões ao ano. E não está incluso o presidente, o presidente recebe menos que deputado. Não está incluso o presidente, os seus ministros, é, o restante assim de fora, governador, prefeito, vereador. E parece que é muito até, né? É, 13, 12 bilhões por ano com gasto de salário de político. Mas quando a gente vê é, a previdência, né? o gasto com aposentado, com pensionista, esse valor ultrapassa... 740 bilhões. E esse ano a projeção de gasto é de 800 bilhões. E qual a diferença daqueles políticos para você, meu amigo assalariado da CLT? Quando o político aposenta, ele não teve gasto com nada na sua vida, porque tudo que era necessário para ele fazer o trabalho dele era fornecido pelo Estado, então ele ganhava uns 33 mil reais livre. Isso fora aqueles outros benefícios e cotas e tudo mais e você que ganhava mil ou até dois mil reais quando vocês estiverem aposentados velhinhos e tiverem gastando uma fortuna também com medicamento com médico aquele político ainda tem direito a um auxílio saúde depois que ele encerrou seu mandato então mesmo fora da política né aposentado ele ainda pode utilizar o Estado para solicitar reembolso sobre qualquer tipo de problema de saúde que ele venha ter com gasto com médico, com cirurgia, com exame, com medicamento e você vai no SUS, espera 3 horas para ser atendido por um médico mal humorado e não tem a capacidade de te explicar os seus problemas, te passa uma receita monstruosa e você vai na farmácia pública para pegar o seu medicamento e recebe a informação que está em falta o remédio, que não tem na rede. Então você é obrigado a comprar. E o preço das coisas sobem a cada dia. Veja bem que aí a gente chega no ponto que eu queria sobre o ciclo do dinheiro. É porque você vai me falar assim, ah, mas o hospital é público, é gratuito? O medicamento que ele fornece são alguns que são gratuitos? A educação que a gente tem é gratuita, mas tudo errado, tudo isso a gente está pagando E você veja agora que o Estado, né, o governo emite dinheiro, cédulas Faz o pagamento das suas dívidas para os funcionários, para os medicamentos né? Então todo mundo recebe, todo mundo recebeu, o funcionário recebeu é, A empresa que produz o remédio recebeu, o médico recebeu então eles pegaram o seu dinheirinho no fim do mês e foram gastar. Quando eles gastaram esse dinheiro, eles pagaram imposto. Eles pagaram ICMS, pagaram IPVA, IPTU, IOF. Pagou uma infinidade de imposto em tudo quanto é lugar. Tá, mas ele pagou uma parte de imposto. E a outra parte ficou de fato com aquele vendedor, com aquela empresa que tinha que receber pelo serviço que ela forneceu. E aquela parte que ficou com a empresa, com o vendedor, eles vão usar para pagar os seus funcionários. E quando eles vão pagar os seus funcionários, eles vão pagar uma tributação. Eles vão pagar um imposto de renda. Então mais uma parte daquilo que ele recebeu, que já não foi descontado. Quando ele estava prestando o serviço, fazendo a sua venda. Agora quando eles for pagar o seu funcionário, ou mesmo quando eles vão chegar ali no... No fim de fevereiro, de março, precisam fazer ali o pagamento do imposto de renda. Então novamente uma parcela volta para o governo. E assim fica todo o pagamento que é realizado, que é feito. Ele tira uma parcela sobre o produto que está sendo vendido. E aquela parcela que ficou com você, quando você vai gastar, quando você vai fazer o seu pagamento, você tem que tirar novamente outro pedaço para pagar para o governo. Então no final de tudo isso, o dinheiro acaba, está tudo na mão do governo. O governo faz o que? Ele usa esse dinheiro para pagar a educação, a saúde, a segurança, o salário do político, a previdência. E todas essas pessoas que recebem, o idoso, o pensionista, o funcionário público, todos eles voltam a pagar suas contas, a conta de luz, o IPTU, a água, a gasolina. E novamente esse ciclo vai retornar todo o dinheiro que foi pago para essas pessoas para a mão do governo. E ainda assim não é suficiente, o governo tem que emitir mais dinheiro fazendo aumentar a inflação porque todo o dinheiro do Brasil que eles arrecada não é suficiente para pagar as próprias contas E você vai continuar tendo um atendimento ruim no hospital, uma educação péssima para os seus filhos uma segurança precária correndo risco de ser assaltado, sequestrado em cada esquina tendo que conviver com drogados e traficantes então todo o dinheiro que você recebe, que o Brasil inteiro recebe, volta para a mão do governo. Para ele garantir o básico para as pessoas que não conseguem, como que a gente se previne contra isso? A gente tem que fazer por conta própria, que é a maneira mais efetiva de se proteger no futuro. Para ter uma boa saúde, poder morar num lugar mais seguro, para proporcionar uma educação melhor para os seus filhos, para os seus netos. É através do investimento, quanto antes a gente começar a investir, mais seguro a gente se torna de todas as maneiras lá no futuro. A gente vai receber uma aposentadoria boa, isso é, pode ser até pelos nossos próprios investimentos, né? Por exemplo, de pagamento de dividendos, uma previdência privada. E veja que mesmo se já passou muito tempo para você, você ainda pode buscar é uma educação financeira para poder se restabelecer e também deixar esse conhecimento, essa experiência que você teve para os seus filhos, para os seus netos. Porque mais importante do que aprender com os próprios erros, é melhor aprender com o erro dos outros. Então se for para mim dar uma dica de investimento hoje, eu digo para você investir em si mesmo, tá bom? Invista no seu futuro, invista em conhecimento. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, espero que tenha gostado. Clica no botãozinho de gostei, compartilha para os seus amigos, no Whatsapp, no Story, no Status, no Instagram. As minhas redes sociais estão aí na descrição também, você pode me adicionar. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você tem alguma dúvida pessoal, profissional, ou quer deixar uma sugestão de vídeo, algo que você queira saber no próximo vídeo, ou algo que você queira ouvir ou falar da minha opinião. Deixe aí nos comentários. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.